Os flores de baça são é um recurso natural em saúde que ajuda milhares de pessoas em todo o mundo a aliviarem as suas dores e seus sofrimentos e a retomarem a saúde, alegria, vitalidade. Parece bom demais, né? Mas quem já fez uso deles sabe o quão transformadores eles podem ser. Porque eles despertam o melhor que já está dentro de cada um de nós. E você pode aprender sobre esse recurso para usar na sua vida pessoal e poder trabalhar atendendo outras pessoas. Meu maior objetivo aqui é dar toda a base teórica e prática de acordo com a obra do Dr. Ba, e todo o apoio e incentivo que você precisa para começar a atender e ajudar as pessoas com os florais. Junto comigo, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre flora de baia e terapia floral para tornar-se uma terapeuta floral segura e confiante. Assim, você vai conseguir ajudar verdadeiramente a si mesma, os seus familiares e poder atuar profissionalmente com excelentes resultados. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral e eu tenho graduação em farmácia com mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. Atualmente eu conto com mais de 300 alunas e alunos muito especiais que eu tenho prazer em acompanhar no nosso grupo de estudos e comunidade de terapeutas, assim como tenho o prazer de ensinar milhares de pessoas nas minhas redes sociais. Uma das grandes paixões da minha vida é a educação, e poder ensinar sobre florais de bar e terapia floral me realiza ainda mais. No nosso curso de formação de terapeuta floral pelo Sistema Floral de Bar, você vai aprender da teoria à prática sobre os florais de bar e a terapia. Floral, de acordo com a obra e a filosofia do Dr. Bach, o criador dos florais de bar o primeiro sistema floral do mundo. Você vai aprender desde os fundamentos da terapia floral, a filosofia do Dr. Bach, aprender de forma aprofundada sobre cada uma das 38 essências florais de bar e o remédio emergencial, saber como atender as pessoas, como escolher os florais certos, como manipular formas florais, como fazer uma indicação de florais e muito mais. Além, claro, de ter a oportunidade de participar do nosso grupo de alunos e comunidade de terapeutas para ter suporte e acompanhamento diretamente comigo e com centenas de colegas terapeutas ao longo dos seus estudos e ao longo da sua prática profissional, tirando dúvidas específicas, discutindo casos e trocando conhecimento com colegas de profissão. Assim vai ser muito mais fácil e rápido para você se tornar uma terapeuta floral segura e confiante para ajudar todas as pessoas, seja você mesma, seus familiares e seus clientes. Se você está em busca de um recurso natural, simples e totalmente seguro para ajudar verdadeiramente as pessoas a recuperarem o equilíbrio emocional e a qualidade de vida, o curso de formação de terapeuta floral é para você. Mesmo que você não tenha conhecimentos específicos na área da saúde ou que nunca tenha feito um atendimento na vida, mas tenha o comprometimento em aprender e a vontade genuína de ajudar verdadeiramente as pessoas, esse curso é para você você pode fazer da terapia floral uma nova profissão atendendo exclusivamente com esse recurso tão especial ou ainda ser uma fonte extra de renda onde você pode atender e ajudar as pessoas no seu tempo livre suas de base são muito fáceis de combinar com outras técnicas e ferramentas e ajudam a potencializar os tratamentos holísticos e integrativos e também os tratamentos tradicionais em saúde por isso se você é terapeuta holística e integrativa, vai poder poder facilmente integrar os florais de bar nos seus atendimentos e potencializar os resultados dos seus clientes. E se você é profissional da área da saúde, pode integrar os florais no seu trabalho, ajudando ainda mais seus pacientes e contribuindo para que eles tenham melhores prognósticos em saúde. Afinal de contas, o equilíbrio emocional e a vontade de se curar faz toda a diferença para a pessoa conseguir retomar a sua saúde e vitalidade. Ou então, se você está procurando uma forma de ajudar as pessoas que você ama, seu marido, seus filhos, seus amigos. Sabe que os florais são um recurso maravilhoso para ajudá-los, porque eles funcionam para todos todas as pessoas, são muito efetivos para retomar o equilíbrio emocional, a vitalidade e a saúde, e além de tudo isso, são simples, naturais e sem contraindicações. E claro, com eles você consegue ajudar a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. Ao aprender sobre os de bar e a terapia floral, você vai ter um recurso incrível nas suas mãos para poder se autotratar ao longo de toda a sua vida, tendo a oportunidade de aliviar dores da alma, retomar a alegria, aliviar os conflitos e superar todos os desafios. Um resultado real, um resultado bem visível que eu pude perceber com o curso e o suporte dos grupos foi financeiro, com certeza, o primeiro, porque os florais, estudar florais, isso me trouxe muito mais consciência e muito mais possibilidades. Eu comecei como aromaterapeuta e como reflexoterapeuta, porque a terapia em florais não me atraía, eu não, não me sentia atraída por ela. Só que aí, de repente, minhas amigas assim, que iam fazer atendimento comigo me pediam muito para fazer a terapia com florais, pediam muito assim, tá, então eu vou lá e aí eu comecei a trabalhar com os florais e me apaixonei, né, então assim a partir daí não tem um cliente que não sai da minha sala sem uma indicação floral em qualquer terapia que ele vai fazer, os florais estão sempre juntos. Os florais são uma ferramenta incrível para aprendermos cada vez mais nessa jornada de autodescobertas que é a vida. Os florais de Bá foram desenvolvidos pelo médico Edward Bá na Inglaterra e no país de Gales na década de 30. É o primeiro sistema floral do mundo e conta com 38 essências florais e um remédio emergencial, que é uma combinação de cinco florais do sistema. Este é um recurso que já transformou a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. E no Brasil, a busca pelos florais e pela terapia floral tem crescido muito nos últimos anos. Inclusive hoje, encontramos facilmente fórmulas florais com florais de bar. Prontas para uso em grande parte das farmácias do Brasil. Quem conhece sobre os florais de bar sabe que essa não é a forma correta de usá-los, porque as fórmulas florais devem ser personalizadas para garantir os seus efeitos. Porém, mesmo que estes florais não sejam corretos, por meio deles muitas pessoas têm conhecido e se interessado cada vez mais pelos florais de bar. E sabe quem tem a ganhar muito com tudo isso? Os terapeutas florais, onde terão muito mais abertura para falar sobre os florais com as pessoas e terem a oportunidade oportunidade de educá-las a como deve ser o uso correto com fórmulas personalizadas considerando os desequilíbrios de cada um porque essa é a forma realmente efetiva e transformadora de utilizar os florais. Quanto mais as pessoas estão conhecendo os florais, maior está sendo o interesse delas pelos florais e, consequentemente, maior a procura por atendimentos na área. Ou seja, mais atendimentos para você que quer tornar-se terapeuta floral. Os florais de base são recursos naturais que podem ajudar todas as pessoas. Sejam bebês, crianças, gestantes, adultos e idosos. A superar os seus sofrimentos, a dor, a tristeza, mágoas, o luto, a depressão, ansiedade e todo e qualquer desafio, mesmo que tudo isso esteja acontecendo há muitos anos. Eles podem também ser perfeitamente associados a demais tratamentos em saúde, utilizados juntamente a medicamentos, atendimento psicológico e outros, podendo fazer toda a diferença para uma cura mais rápida, efetiva e tranquila. Assim como podem ser usados como recurso único e garantir excelentes resultados, ou ainda serem integrados a outros recursos holísticos e integrativos, potencializando os resultados. Transforma a vida das pessoas, gente. Não tem como não... Achar isso É uma coisa assim que eu tenho exemplos, que meus exemplos próprios, e por eu ser usuária e saber que é uma coisa que funciona, eu quero sempre estar fazendo com que isso chegue a mais pessoas. Você vê que agora o SUS, graças a Deus, já tem essa questão das FICs, né? A Organização Mundial de Saúde também já aprovou isso como uma coisa que funciona. Então, isso aí é uma coisa que vem validar mais ainda o nosso trabalho. Eu acho que pode agregar muito na vida das pessoas, pode trazer muito benefício. É, pode é, ser uma libertação de muitas coisas também, de muitos métodos errados, independentes quais sejam, né? Seja tomar, um, a utilização de medicamento é muito, né? Demasiado, ou é, um vício mesmo no sentido de uma compulsão alimentar, ou, né? Enfim, eu acho que agrega muito, e no que a gente está vivendo hoje, é uma terapia que traz muita coisa boa, que pode ajudar muitas pessoas, né? E é uma terapia que eu acho que aqui, aqui no Brasil, eu acho que ela é uma terapia que é muito bem vista. Então, eu acho que o potencial disso é muito grande. Que Estudar os florais, na verdade, é uma grande oportunidade de autoconhecimento. A gente vai aprendendo né, sobre cada emoção, né, sobre o equilíbrio de cada emoção, de cada floral, e à medida que você vai é, conhecendo todas essas essas opções, né, todos esses florais, acaba e você acaba se identificando, né, em algum momento com algum floral, né, quando eu era criança eu era assim, hoje em dia, né, isso a gente costuma fazer muito quando está estudando. Para mim, floral se resume à oportunidade de autoconhecimento. Como eu comentei antes com você, eu sou farmacêutica de formação e sempre fui apaixonada por estudar e ensinar. Por isso eu fiz mestrado e doutorado em ciência da saúde e trabalhei durante quase 10 anos com pesquisa científica. Dentro do laboratório de pesquisa, eu estava sempre focando na doença para conseguir desenvolver tratamentos que pudessem ajudar as pessoas. E chegou um momento que eu decidi que eu queria focar na prevenção das doenças. Como diz aquele antigo ditado, é muito mais fácil prevenir do que remediar. E para que eu conseguisse saber como prevenir, eu precisaria conhecer as origens das doenças. Então lá fui eu começar a pesquisar sobre isso. Então eu me deparei com a importância do estilo de vida, como a alimentação, o exercício físico, sono de qualidade. E isso faz toda a diferença para uma boa saúde. Mas algo me dizia que havia mais. E eu realmente encontrei esse algo mais. Nas minhas buscas, indo cada vez mais profundo na origem das doenças, eu me deparei com os contextos os campos de energia, da espiritualidade, das emoções, da mente e do quanto isso impacta na nossa vida como um todo. Então eu mergulhei de cabeça nesse mundo novo que se abriu para mim e depois de experienciar muitas vivências, estudos, cursos, diferentes técnicas holísticas integrativas, leitura de livros e desenvolver o meu próprio processo de autoconhecimento, eu senti que os florais de Bach estariam presentes no meu novo caminho. Eu me identifiquei totalmente com a terapia floral e com a filosofia do Dr. Bach. Estava totalmente de acordo com o que eu vinha buscar buscando um tratamento sutil, sem risco de prejudicar as pessoas, com foco no equilíbrio das emoções e da mente, na energia, na prevenção e também na recuperação da saúde. E desde então eu não parei mais de me aprofundar nos estudos e na atuação prática da terapia floral. Segui experienciando os florais na minha vida constantemente, atendendo outras pessoas e ensinando muitas outras ao longo dos últimos anos. E ao longo da minha trajetória de terapeuta floral e professora, eu passei por muitas experiências. Algumas vezes errei, outras acertei e tive muitos aprendizados pelo caminho. E agora eu quero te falar os principais erros que as pessoas cometem quando querem usar os florais em benefício próprio ou trabalhar com eles atendendo outras pessoas. Achar que tomar formas florais prontas vai resolver o seu problema? Como aquelas que a gente encontra em farmácia comercial para ansiedade, TPM, emagrecimento e tantos outros. Aprender de forma superficial sobre as essências florais, seja em conteúdos da internet, ler um ou dois livros ou em cursos rápidos de fim de semana e achar que está pronto para atuar e ter ótimos resultados. Não entender o processo terapêutico com os florais para conseguir elaborar estratégias terapêuticas efetivas para cada caso não saber como proceder em casos de catarse que eventualmente podem ocorrer ou não ter acompanhamento ao longo da sua trajetória profissional com os florais e assim não ter a quem recorrer para tirar suas dúvidas, discutir casos e crescer ainda mais pessoalmente e profissionalmente. Aqui no nosso curso de formação e acompanhamento você aprende o jeito certo de usar os florais de bar para ter excelentes resultados e ajudar verdadeiramente as pessoas. Vai aprender toda a base teórica e prática para entender os fundamentos da terapia terapia floral e sentir-se segura e confiante para atender as pessoas. Vai ter acesso a conteúdos aprofundados na área, com detalhes e particularidades que fazem toda a diferença no entendimento do conteúdo e na prática profissional. Vai estar em contato diretamente comigo e com mais centenas de terapeutas florais para tirar todas essas dúvidas, aprender ainda mais e continuar se desenvolvendo ao longo da sua prática profissional. Vai ter acesso a encontros ao vivo mensais para estudos de casos reais em terapia floral vai ter acesso a mais de 80 horas de conteúdo gravado para poder assistir quantas vezes quiser no seu tempo e ritmo ao longo de um ano inteiro e vai saber o que fazer para atuar de forma profissional e ética seguindo a filosofia do Dr. Bach. Você pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas ao fazer parte do nosso curso de formação e acompanhamento e tornar-se uma terapeuta floral. Através do nosso método de ensino 100% online, simples, organizado e didático, você vai aprender tudo o que precisa saber para ser uma terapeuta floral. Ao participar do curso, você tem acesso imediato a mais de 80 horas de aulas gravadas e pode começar agora mesmo seus estudos ou se organizar para assistir às as aulas ao longo de um ano inteiro. Ao longo das aulas você vai conhecer profundamente todas as 38 essências florais de bar e o remédio emergencial, vai ter conhecimento para identificar os desequilíbrios e saber montar fórmulas florais personalizadas para clientes, você mesma, ou familiares. Vai saber como manipular ou solicitar manipulação de uma forma floral e muito mais. Vai ter a oportunidade de participar do nosso grupo de estudos exclusivo para alunos e também da nossa comunidade de terapeutas. E vai receber também e-books lindos ilustrados com todo o conteúdo das aulas para auxiliar nos seus estudos. Na primeira parte do nosso curso, nós temos a introdução aos florais de Bach, onde aprendemos quem foi o Dr. Bach, a sua filosofia, como os florais são produzidos e vamos começar a aprender sobre as 38 essências florais do sistema. Na parte 2, nós vamos mergulhar mais profundamente no estudo das essências florais de Bach, onde temos aulas detalhadas sobre todas as 38 essências florais, divididas nos seus grupos emocionais e sobre o remédio emergencial. Eu ensino sobre a assinatura das plantas, a atuação das essências, dou exemplos práticos do uso e muito mais. Na parte 3 do nosso curso, nós vamos aprender a aplicar na prática todo o conhecimento aprendido até aqui. Vamos aprender sobre método de atendimento, quantas essências utilizar nas fórmulas, o passo a passo de como atender as pessoas com a terapia floral, como fazer uma anamnese, as diferentes formas de usar os florais o que é catarse e quais estratégias aplicar para amenizá-la, como manipular fórmulas florais, como escrever uma indicação terapêutica de forma floral, como fazer combinações de essências florais e muito mais. E na parte 4 do nosso curso, nós vamos aprender como indicar florais para bebês e crianças. Nós vamos aprender sobre as formas de uso de florais em bebês e crianças, como atender eles, sobre a importância dos pais no tratamento floral, além de sugestões de florais para diversas situações e desafios dos bebês e crianças. Ao concluir o curso, você recebe o seu Certificado de Conclusão de 80 Horas de Aula para ser reconhecido como terapeuta floral e atuar profissionalmente no mercado. Também temos muito conteúdo extra dentro do curso, como os workshops anteriores e todos os encontros de estudos de caso que já fizemos, que são aulas super ricas para contribuir ainda mais os seus estudos. Nós estamos te oferecendo muito mais do que um curso, é um curso juntamente com um acompanhamento e uma construção profissional. Ao entrar nessa formação, você ganha acesso por tempo indeterminado ao grupo de estudos exclusivo para os alunos do Telegram e também à comunidade de terapeutas no Facebook. Nesses grupos você consegue tirar todas as suas dúvidas, seja comigo que estou lá praticamente todos os dias ou com as colegas terapeutas que ajudam uns aos outros. Você também vai aprender com as dúvidas dos colegas e interagir com centenas de terapeutas com o mesmo propósito que o seu, que é ajudar muitas pessoas com os florais. Lá dentro a gente conversa e analisa sobre assuntos avançados relacionados ao mundo da terapia floral. Além disso tudo, ainda disponibilizamos aulas mensais ao vivo para discutirmos casos reais em terapia floral. Que são trazidos pelos próprios alunos. É um aprendizado na prática com situações reais que podem acontecer no seu dia a dia de terapeuta floral e todas essas aulas ficam gravadas para quem não puder assistir ao vivo. E para deixar esse curso e acompanhamento ainda mais completo, nós oferecemos como bônus dois minicursos muito úteis para toda a terapeuta floral. O minicurso 1 foi desenvolvido junto com o nosso contador para você saber o que é preciso fazer para atuar profissionalmente no mercado, respondendo dúvidas bem frequentes sobre como se profissionalizar na área, se é preciso abrir empresa, se é preciso participar de alguma associação e muito mais. E o Minicurso 2 conta com aulas muito ricas e esclarecedoras sobre como divulgar o seu trabalho de terapeuta nas mídias sociais, para te ajudar a clarear as suas dúvidas e te orientar para você dar os primeiros passos para ter mais relevância no mundo digital e poder conquistar clientes nas redes sociais. No curso você ainda vai receber dois e-books para ajudar nos seus estudos. Um e-book de anamnese na terapia floral e um e-book sobre florais de bar para bebês e crianças. E se você está em dúvida se esse curso e acompanhamento profissional é ou não é para você, eu te ofereço a nossa garantia de 7 dias, onde você pode acessar todo o curso por 7 dias, visualizar as aulas disponíveis, entrar no grupo e na comunidade dos alunos e se você mudar de ideia em até uma semana, você pode solicitar o reembolso do valor total, sem burocracia nem justificativas. Aproveite essa grande oportunidade de receber o acesso a essa formação completa, mais todos esses bônus que custariam pelo menos R$ 1.500 por menos de R$ 68 reais por mês, ou R$ 697 reais à vista. Você vai ter acesso a todo o conteúdo gravado para assistir quantas vezes quiser por um ano inteiro e acompanhamento diretamente comigo e com mais centenas de colegas terapeutas. Agora, sabendo disso tudo, você tem dois caminhos para escolher. O primeiro deles é continuar como está, sem conhecimento profundo na área, sem acompanhamento, aprendendo um pouco em cada lugar e sem se sentir confiante e segura para realmente atender e ajudar as pessoas com os florais ou não conseguindo alcançar todo o potencial que os florais têm a oferecer. Ou então você pode escolher fazer parte do nosso curso de formação e comunidade de terapeutas florais para aprender com o nosso método de ensino online, simples e didático, com todo o suporte e acompanhamento que você precisa para aprender sobre os florais de Baia terapia floral, tirar todas as suas dúvidas e em pouco tempo já começar a atender e ajudar as pessoas, além de continuar se desenvolvendo ao longo da sua atuação profissional como terapeuta. Aproveite essa oportunidade e clique agora no botão aqui embaixo para fazer parte de tudo isso. Eu e centenas de terapeutas florais estamos te esperando nessa formação e grupo de estudos.